Foi complicado pra caramba, consegui entrar, eu e mais um rapaz conseguimos passar a água, o policial, entremos aqui dentro, esperando o pessoal entrar também, ó. STF invadido, patriotas entram! Brasília totalmente invadido. Foi difícil, foi muito gás de pimenta no olho, mas valeu a pena. A corrupção não pode reinar no nosso país, é, nada de ruim pode acontecer. Somos soberanos, o povo que manda, o povo é soberano. Está aqui o pessoal, fiquei um tempo escondido na, na sala do STF até o restante entrar e o restante do patriota estão entrando. Olha como está Brasília, olha como está Brasília. Foi muita bomba, muito tiro, muito gato.